Ele é ferro e fogo, ele é puro aço. E se você assistiu o desenho animado que foi um dos muitos subprodutos dessa franquia, já sabe de quem eu estou falando. O mascote azul de uma grande soft house. E se você pensou no Sonic, não pegou a referência. Pois é de Mega Man que eu estou falando. O mascote não oficial da Capcom. O robô azul e seus jogos de ação e plataforma que levaram várias horas da nossa infância. E continuam consumindo o tempo de muitos jogadores já adultos. Tudo começou há mais de três décadas atrás, com um game de NES, o console de 8-bit da Nintendo, que no Brasil é carinhosamente chamado de Nintendinho. O primeiro Mega Man conseguiu um sucesso muito bom aqui no Japão, mas foi recebido com menos entusiasmo no ocidente. Ainda assim, seu diretor de desenvolvimento Akira Kitamura via potencial no jogo e confiava na sua mecânica a ponto de insistir com a Capcom e conseguir sinal verde para produzir uma sequência. Mega Man 2 saiu logo no ano seguinte refinando os conceitos e elementos do primeiro jogo e se tornando um sucesso. Agora sim, não só no Japão, mas no mundo todo. Garantindo assim a continuidade da série. E é justamente dessa continuidade que nós vamos descobrir juntos como foi produzido Mega Man 3. E eu já falei detalhadamente sobre o desenvolvimento dos dois primeiros jogos da série Mega Man. E recomendo que você veja caso não tenha visto Se você não viu, pause esse vídeo e vê esses dois vídeos primeiro É fundamental para você entender a história de Mega Man Eu vou deixar nos cards caso você queira ver E agora está na hora de investigarmos como foi o desenvolvimento de Mega Man 3, né? Então... Bora! próximo passo, produzindo Mega Man 3. A situação parecia animadora para a produção do terceiro game. Ao contrário do que aconteceu no desenvolvimento de Mega Man 2, dessa vez, o jogo anterior da série tinha conseguido boas vendas, inclusive no ocidente. E o faturamento continuava a crescer. Assim, dessa vez, não foi necessário que Akira Kitamura convencesse a Capcom a produzir uma continuidade para a franquia. A própria Capcom queria o terceiro jogo e queria o quanto antes. Parecia a situação ideal, mas só na superfície. Dentro da equipe de criação, grandes problemas surgiam. O primeiro e mais importante deles foi o desligamento do próprio Akira Kitamura, que decidiu deixar a empresa. A importância desse cara para os dois primeiros jogos tinha sido imensa. Ele tinha sido o diretor de desenvolvimento de ambos os games. E na verdade, foi dele o primeiro esboço estático do sprite do Mega Man original, que depois foi refinado nas ilustrações do artista Keiji Inafune, e se tornou o Mega Man que conhecemos. Kitamura e Inafune eram os pais de Mega Man. E sendo o diretor, Kitamura tinha um papel de liderança. Que influenciava diretamente a coordenação e entrosamento do resto da equipe. E o andamento dos projetos em si. Com a saída dele, era natural que Inafune assumisse uma importância maior dentro da equipe. O ilustrador e designer era uma das pessoas que mais entendiam os conceitos e mecânicas dos dois primeiros jogos. Simplesmente porque estava lá, quando todos foram criados. Isso quando não tinha sido ele mesmo que os tinha feito porém o entrosamento dele com o resto da equipe e com Masahiro Kurokawa o novo diretor do projeto foi prejudicado pois segundo Inafune esse novo superior não entendia as propostas e conceitos dos jogos de Mega Man com a profundidade da compreensão de Kitamura assim Inafune na prática assumindo boa parte do trabalho do antigo diretor e se o sucesso de Mega Man 2 tinha alimentado o interesse da própria Capcom na série, isso também tinha um lado negativo. Apesar de viabilizar o projeto em si para o terceiro jogo, o interesse da Capcom fazia com que a Soft House pressionasse a equipe, estreitando prazos, pois a empresa queria lançar a tempo de ainda surfar no sucesso de Mega Man 2. Essa pressão da Capcom e os problemas internos da equipe, além do entrosamento, tornaram a produção um tanto turbulenta, sobretudo em seus meses iniciais, quando Keiji Nafune, além dos trabalhos de artista e designer, cumpria várias funções de diretor. Como designar tarefas específicas para membros da equipe. E lidar com os problemas das partes do time que não estavam conseguindo cumprir os prazos. Se dependesse de Keiji Nafune, o desenvolvimento de Mega Man 3 teria durado mais. E ele teria usado esse tempo para polir vários aspectos do jogo. Mas a Capcom queria o jogo logo e pressionou para isso. Assim, Mega Man 3 saiu deixando Inafune, um dos principais envolvidos na produção dos games da franquia, com um certo sentimento de frustração. Ele afirmou posteriormente numa entrevista, que achava Mega Man 3 o jogo menos polido da série, e que o game teria saído melhor em muitos aspectos se a Capcom não o exigisse para tão logo. Mas eu estou colocando o carro na frente dos bois, não é mesmo? Para entender o desenvolvimento desse jogo, e sobretudo o seu resultado, não basta olhar para o sentimento de Inafune precisamos ir detalhadamente ao desenvolvimento dos elementos do jogo em si, e as novidades que trouxeram para a franquia a começar pelos gráficos à medida que os anos passavam, a Nintendo passou a produzir chips de gerenciamento de controle de memória, conhecidos pela sigla em inglês, MMC. Esses chips que vinham nos cartuchos e expandiam a capacidade de memória para cada jogo do Nintendinho. Mega Man 2 contou com o segundo chip dessa série, porém quando o desenvolvimento de Mega Man 3 começou, a Nintendo já tinha lançado o terceiro chip dessa série, o MMC 3, com mais capacidade que seu antecedente os desenvolvedores se valeram dessa inovação de hardware para conseguir gráficos um pouco mais polidos que os de Mega Man 2 mas não deixaram de aproveitar antigas soluções que tinham dado certo no jogo anterior um exemplo é o uso de camadas combinadas com Sprites para criar personagens maiores e mais detalhados Pense por exemplo no boss Mecha Dragon de Mega Man 2 como um jogo com sprites tão pequenos pode incluir um personagem tão detalhado e daquele tamanho? A resposta é que, na verdade, boa parte daquele dragão que aparece na tela não é um sprite, e sim uma camada de fundo entre os cenários e os sprites pequenos que apareceram na primeira camada e completam o desenho do monstro. Uma, entre aspas, gambiarra engenhosa, que funcionou muito bem e foi reutilizada em alguns momentos do terceiro jogo. Se os gráficos mudaram, o som também teria novidades mas não motivadas por uma inovação de hardware, e sim por problemas com membros da equipe. Os compositores das trilhas sonoras dos dois primeiros jogos, Manami Matsumai e Takashi Takeishi, não estavam mais presentes no time. Assim, a música de Mega Man 3 ficou a cargo da compositora Harumi Fujita, que já tinha composto três temas para o jogo quando teve que abandonar o projeto, para dar à luz a seu filho. Ela ainda tentou voltar ao desenvolvimento de Mega Man, mas os cuidados com a saúde e com o bebê a impediram. Assim, um novo compositor foi designado para continuar o seu trabalho e a Suaki Fugita. Você pode reparar que eles têm o mesmo sobrenome, porém não são parentes. Mas a coincidência fez com que muitas pessoas que vissem os créditos achassem que eram marido e mulher, o que não era verdade. Mas apesar das substituições e contratempos. A primeira, Fugita, fez o seu trabalho e o segundo foi um substituto à altura. A música de Mega Man 3 pode não ser a mais notável da série, porém está longe de ser ruim. E se a trilha sonora não devia piorar em relação aos jogos anteriores, a jogabilidade muito menos. Esse é um ponto difícil quando a tarefa é dar sequência a uma franquia de sucesso. Tem que manter o que deu certo e deu identidade à franquia, e ao mesmo tempo tem que inovar para que o jogo não pareça apenas um conteúdo adicional do antigo. E a jogabilidade é um ponto chave em que essa dificuldade se aplica. A equipe decidiu manter o básico da jogabilidade original, que tinha sido polida no segundo game, e ao mesmo tempo produziu duas novidades importantes que influenciariam a franquia dali em diante. A a primeira delas foi a mecânica de slide, apertando o direcional para baixo e o botão A, o jogador faz com que Mega Man deslize agachado por uma distância curta. Esse movimento dá acesso a áreas que de outro modo não poderiam ser alcançadas, ao mesmo tempo em que é muito útil para desviar de inimigos e seus projéteis. Além de outra utilidade inusitada, percorrer os cenários mais rapidamente, se tornando uma ferramenta muito utilizada para quem gosta de fazer speedruns. A segunda mudança não é apenas na mecânica do jogo, mas ao mesmo tempo um novo personagem. Mega Man, dessa vez, está acompanhado de seu mascote Rush, um robô cachorro criado pelo Dr. Light. E o carismático doguinho não está lá só para aparecer. Ele influi diretamente na jogabilidade, na medida em que tem mecanismos que são utilizados por Mega Man nas fases. Rush tem a Launching Coil, o um modo em que uma mola propulsora nas suas costas pode impulsionar Mega Man, além de adquirir a habilidade de se transformar numa prancha a jato, para que Mega Man possa viajar de um modo submarino que leva o robô para baixo d'água. Haveria ainda um modo em que o cãozinho robô poderia perfurar a terra, mas o problema do prazo de desenvolvimento acabou fazendo com a equipe desistisse dessa ideia. Ao contrário da propulsão da mola, as mecânicas de jetboard e do Submarino não são exatamente novas já aparecem de alguma forma em Mega Man 2 porém o fato delas estarem integradas e estilizadas no novo personagem as torna mais notáveis e divertidas e falar em personagem nos leva a outra inovação importante que a equipe projetou para Mega Man 3 o enredo do jogo e sua narrativa nos dois primeiros jogos da franquia, temos enredos parecidos e bastante básicos. Dr. Willy quer dominar o mundo, usando robôs de combate para isso. Mega Man, construído pelo cientista rival do vilão, o Dr. Light, deve, como robô de combate, frustrar os planos do vilão. Derrotando seus robôs e garantindo a paz. Para a continuação da série, no terceiro jogo, a equipe resolveu inovar. Aprofundando um pouco mais o enredo e os personagens. Dessa vez, um Dr. Willy aparentemente regenerado. Se diz arrependido de seus crimes e intenções egoístas. E passa a colaborar com o Dr. Light. Juntos, os dois cientistas passam a trabalhar no antigo sonho do Dr. Light. Construir um robô gigante que serviria para defender a paz Mundial. Mundial. Assim começou a construção do robô gigante Gama. A fonte de energia para um robô daquele tamanho só poderia ser obtida através da combinação de oito elementos de energia, que só poderiam ser encontrados em planetas diferentes. Para minerar e extrair esses elementos, os dois cientistas criaram oito novos Robot Masters. Porém, algo começou a dar errado. Os oito robôs passaram a ter um comportamento estranho, como se tivessem enlouquecido e passaram a proteger a todo custo os elementos que haviam minerado assim Dr. Willy entregou o cão robô Rush para auxiliar Mega Man e incumbiu o robô azul de derrotar cada um dos oito Robot Masters e coletar os elementos de energia apesar do aprofundamento do enredo manteve-se a mesma estrutura de fases o jogador escolhe a ordem que percorre as fases e ao derrotar os Robot Masters em cada uma delas, coleta uma habilidade e utiliza para derrotar os outros chefes robôs com fraquezas específicas. A mecânica em empol dos dois primeiros jogos que expliquei nos vídeos anteriores. E assim como em Mega Man 2, esses novos Robot Masters ficaram a cargo dos jogadores. A equipe, mais uma vez, se abriu para que os fãs enviassem as ideias que eles avaliariam e selecionariam oito delas para o jogo. A grande diferença foi o número de sugestões que receberam. Enquanto durante o desenvolvimento de Mega Man 2, eles receberam cerca de 8.700 ideias, para os chefes de Mega Man 3, eles tinham, acredite, por volta de 50.000 sugestões um sintoma do crescimento da popularidade da franquia, depois do fantástico segundo game. Mas naquele ponto, o enredo continuaria com um pequeno, e vamos falar a verdade, previsível Plot Twist. Depois de derrotar os oito Robot Masters e conseguir os elementos de energia, Mega Man volta ao laboratório. Para descobrir que em sua ausência, o Dr. Willy tinha roubado o robô Gama. E planejava utilizá-lo como arma para a dominação mundial. O que era o seu plano desde o princípio. Oh, que novidade. O comportamento estranho dos Robot Masters seria apenas uma distração para afastar Mega Man. Com muito jogo ainda pela frente, Mega Man e Rush partem atrás do vilão. Porém, surge um elemento fundamental de aprofundamento de enredo, que marcaria a franquia. Ao longo das fases, Mega Man enfrenta algumas vezes um estranho robô cinza e vermelho. Ele sempre chega precedido de seu assovio característico, e os combates com ele têm a mecânica de uma batalha de boss e Ares de duelo. Numa das suas aparições, ele vem com seu elmo fechado e usa o codinome Breakman. Por fim, aparece sem lutar apenas abrindo caminho para que Mega Man chegue a um dos Robot Masters. O personagem segue envolto em mistério, até o desfecho do game. Quando Mega Man, depois de enfrentar o Dr. Willy, e o próprio robô gigante Gama, se vê numa situação bastante clichê do enredo de histórias de aventura. Depois de derrotar o vilão, sua fortaleza começa a ruir. Assim, tanto Mega Man como o Dr. Willy são soterrados por escombros, e não conseguem fugir. Então aquele robô estranho e misterioso, misterioso aparece e resgata Mega Man desacordado o robô azul desperta já no laboratório do Dr. Light o velho cientista se mostra feliz pelo robô ter recobrado a consciência e diz que o encontrou ali no chão do laboratório e se pergunta quem o teria resgatado então ele ouve o assovio característico daquele misterioso robô vermelho e cinza e o reconhece era ProtoMan. A origem desse robô era anterior a MegaMan. Na verdade, ele fora um protótipo, o primeiro robô senciente e capaz de pensar por si. Porém, Dr. Light perceberia uma falha no robô. A sua bateria se mostrou limitada e em algum momento ele se desligaria para sempre. O Dr. Light resolveu alterar isso, mas consciente de si Protoman fugiu... Com medo que sua programação... Alterasse a sua identidade... O robô vagou pelo mundo algum tempo... E o Dr. Light desistiu da sua busca por ele... Achando que o pior tinha acontecido... A sua bateria tinha acabado... Mas o que ocorreu foi bem diferente... Quando estava prestes a morrer... Protoman foi encontrado pelo Dr. Willy, que substituiu sua bateria solar por uma de energia nuclear, garantindo a vida do robô, e no processo estudou seu funcionamento, obtendo o conhecimento necessário para produzir seus próprios robôs, os futuros chefes dos primeiros jogos da franquia. Protoman nutria ressentimento em relação ao Dr. Light e passou a servir o Dr. Willy, pelo fato do vilão ter lhe salvado. Mas Willy fez ainda mais, transformou-o num robô de combate, e lhe deu um escudo e um capacete, Proto trabalhou para o Dr. Willy, até seus encontros com, entre aspas, seu irmão mais novo, os duelos com Mega Man ao longo do game, então apesar de manter o ressentimento com o Dr. Light, ele repensou o papel que estava fazendo no mundo e decidiu ajudar Mega Man. O conceito de Proto Man é o anti-herói da sua forma mais básica. Caracterizado como um rebelde que busca de todos os modos a liberdade. Essa figura, o anti-herói, confere um mínimo de profundidade. à velha e rasa trama herói-vilão. Dos primeiros jogos da franquia. E era exatamente isso que a equipe queria. Na verdade queriam até mais. E teriam feito se a Capcom tivesse permitido. Mas a empresa queria o jogo no mercado quanto antes. Assim, para o desgosto de Keiji Inafune, o jogo teve que ser finalizado como estava, e lançado em 28 de setembro de 1990. Por um lado, temos Inafune percebendo o jogo como menos polido da série, devido à pressão da empresa e os problemas da equipe. Por outro, vemos todas as ideias que surgiram durante o desenvolvimento, garantindo a inovação do jogo, enquanto mantinham a essência dos games anteriores da franquia. Mas então, qual é o vereador? Acredito, Mega Man 3, prestou ou não? Para descobrir, vamos ver como foi a recepção e legado de Mega Man 3. Ainda que não tenha chegado no patamar de vendas do segundo jogo, Mega Man 3 foi um sucesso lucrativo e recebeu avaliações bastante positivas. O jogo diminuiu um pouco a dificuldade em relação ao segundo, mas em compensação aumentou bastante em duração, se tornando o mais extenso da série. Nele você enfrenta 24 Robot Masters cada um dos robôs do jogo duas vezes além dos antigos chefes do segundo game e ainda tem alguns outros mais assim a frustração de Inafune é compreensível ele sabia que poderia ter entregue um jogo melhor mas o que ele entregou de fato era bom o bastante e o sucesso de público e de crítica confirmaram isso Motivando a Capcom a seguir produzindo mais games da série. E nesse sentido, Mega Man 3 ocupa um lugar bem especial. Ele foi um ponto de inflexão na franquia. Seus elementos como a mecânica de slide... O aprofundamento de enredo e os personagens Rush e Protoman Man se tornariam elementos constantes nos jogos seguintes. Falando em Protoman Man, uma última curiosidade sobre o personagem. Aqui no Japão ele é conhecido como Blues. Aparentemente parece um nome sem sentido. Mas lembre-se que Mega Man aqui na Terra do Sol Nascente é Rockman e sua irmã Ho, formando a palavra Rock and Roll. Blues também é um nome de um estilo musical, porém mais melancólico que o Rock. Do qual foi um predecessor. Assim a história de Proto Man é mais melancólica que a de seu irmão Azul. Porém houve na Capcom quem ainda achasse o nome sem sentido. E ele foi alterado na versão americana. Sendo um protótipo ele ficou conhecido como Proto Man. Todos esses elementos foram tão marcantes nos jogos seguintes, que quando decidiram diferenciar a série voltando às origens, isso no Mega Man 9, retiraram justamente alguns dos elementos adicionais do terceiro jogo, como por exemplo o movimento slide. A ideia era claramente fazer uma nova continuação para o segundo game, um outro Mega Man 3, mas eu estou colocando o carro muito na frente dos bois. Vamos deixar isso para os próximos vídeos. Proton Man continuou combatendo o Dr. Wily nos jogos seguintes. Mas hoje conhecemos o desenvolvimento do terceiro game da franquia. Game que eu recomendo que você jogue. Se ainda não fez, é claro. E eu estou falando de Mega Man 3. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Mega Man 3? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Rush.